Você já conhece a famosa dupla de investimentos LCI e LCA? São opções de renda fixa e te explico os detalhes de cada uma para você ver se vale a pena acrescentar no seu portfólio. Vamos lá? Para começo de conversa, é importante saber o que as siglas significam: LCI é letra de crédito imobiliário e LCA é letra de crédito do agronegócio. Ambos têm baixo risco e são isentos de imposto de renda sobre os rendimentos para pessoas físicas. Já simpatizou? Mas é importante saber como esse tipo de investimento funciona. LCI é quando uma instituição que financia empreendimentos ou atividades no setor imobiliário precisa de dinheiro agora para executar projetos. Ela pega o seu dinheiro hoje e devolve com um retorno maior lá na frente. De um jeito bem resumido, você empresta o seu dinheiro para essa instituição que te devolve um montante de dinheiro maior lá na frente. Quando o assunto é LCA, o que muda é que quem pega o seu dinheiro emprestado são instituições financeiras voltadas para o financiamento do agronegócio. E geralmente a LCA possui aporte mínimo e prazos maiores do que a LCI. Mas os investimentos têm mais pontos em comum. Tanto a LCI como a LCA podem ser pré-fixados, pós-fixados ou híbridos. No pré-fixado, a taxa é divulgada já no momento da compra. Não tem susto! Você sabe quanto vai render até voltar para sua carteira. Se você preferir o pós-fixado, saiba que a rentabilidade só é dada no resgate. Por ser atrelada a alguma taxa, como CDI ou IPCA. Por fim, o híbrido: é um mix dos dois, há um percentual fixo e outro atrelado a um indicador. E tem alguns detalhes finais para ver se os seus olhos vão brilhar para esses ativos. A rentabilidade costuma ser superior ao CDI e são investimentos de baixo risco assegurados pelo FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, com limite de R$ 250 mil reais por CPF ou CNPJ. Por isso, normalmente LCI e LCA são da turma das pessoas com perfil mais conservador e moderado, porém, arrojados podem ter para diversificar a carteira. Só vale ficar de olho na carência mínima de 90 dias para não pagar multas e resgatar antes. Me conte, LCI e LCA cabem no seu portfólio? Estude direitinho para ver se combinam com seus objetivos e garanta uma carteira diversificada e equilibrada.